E então, gente, nós estamos aqui com mais um Twin Inside Show, e dessa vez temos quem tomou a tomada de cu mais bonita até agora do jogo, o Leonardo, nosso querido convidado. Dá um tchauzinho, Leonardo. A ameaça... Pre pre a ameaça. Pre pre merge, né? A ameaça da... maior ameaça saiu. Não queria estar aqui, né? Mas já que tô. Então, me explica o que você acha que aconteceu, ou o que você já sabe que aconteceu, né? As suas palavras e visões de jogo aí. Sim. Então, vou ter que retroceder um pouco na eliminação, na eliminação da Isa. Vou até explicar né, o que, que aconteceu. sim, sim. Aí. É, A gente decidiu eliminar ela porque ela tinha um social muito forte, porque ela tinha contato com as outras tribos, porque ela nunca era vista como ameaça, era sempre a amiga de todo mundo que saía. Então eu chamei o Eric é a Dani. Junto com o meu irmão. E a gente precisava de mais alguém. Que no caso foi o Borba que a gente chamou. Só que acontece que o Borba fica meio perdido, parece. Não sei. Sim. Aí... Ele foi contar para a Mari que eu, que eu ia votar na Isa, aí deu maior maior confusão com a Mari. Acabou que ele não. ele votou na Dani e, ainda, e permitiu que a gente eliminasse a, a Isa. Mesmo uhum. não votando com a gente. Depois disso, a Mari, o Borba, a, a Tainá a, e o Vino não. Não confiavam mais em mim, né? Tanto que em sequência eliminaram meu irmão. Aí eu fui falar com o Island, da outra tribo. E fui pedir pra ele se eles podiam sabotar a prova. Porque senão ia ser eliminado. <risos> a cara. Quer dizer, então, de partir de você, né, que pode sabotar? Acho que sim, não tenho certeza. Eles também tinham interesse em, em eliminar o Eduardo e o Griten, né? Sim, foi tipo a fome com a vontade de comer, né? Foi win-win. Um é. Tá, então ficava bom, bom pra todo mundo. O, depois de um tempo o Aisman vo, voltou e me falou que eles iam que eles iam perder a prova de propósito, sim. Pra mim, pro Eric e pra Dani não ser eliminado. E tanto que, né, saiu o Eduardo e o Gritem. Uhum. Aí aconteceu a, o Swap. É a Swap que fala, né? Uhum. <risos> Aí, como eu havia prometido, eu ia me juntar ao 7. E que dane. Seríamos 10. Uhum eu ganhei o baú para escolher a, o capitão da outra equipe e, e para começar a escolher a, as pessoas. Então, a gente fez a divisão entre D5 e 5. Ficou eu, Eric, uh, Iceland, Adri e quem mais? Samuel. E Samuel. E Samuel, junto. E na outra ficaram os outros 5. Eu e Iceland, a gente tem uma aliança desde o início do jogo. Eu confio muito em Iceland. Acho que eu confio mais, confiava mais em Iceland do que em todos os outros jogadores. Então eu decidi contar a Iceland eu tinha cinco pistas do primeiro ídolo. E eu passei para ele as pistas que eu tinha encontrado. Hum. Só que o, o problema é que a Island foi e contou para Adriano Tá entendendo toda a atenção Sim. E a Adriano, obviamente, né Não gostou, né Tipo Se eu, se eu contei só pra Island, Significa que eu não tô com o Adriano uhum. Nossa, que bizarro Sim. Então quer dizer que sem o Edu Leal Adriano não é a canela Estou vendo Não, Adriano joga bem Adriano joga bem então quer dizer Olha. que nós não temos a Sierra aí, é outro personagem. Muito game changer, <risos> quem diria sim. Quem diria. Aí, e Adriano juntou Samuel... Quem mais? Ah, Samuel, Tainá e... Aison? E Cris. Não, o Aizon voltou comigo, o Aizon foi... Ah. Também foi enganado. Por... Por isso que ele que fez uma jogada ruim, entendeu? Ele contou para poder para ser enganado logo em seguida. Não sei. Tipo, eu, eu só dei para ele as pistas. Não tinha por que ele contar para mais ninguém. Pelos os próprios aliados, né? Fudeu Sim. Eu tô aqui, né, ele? Tá. Tô chocado com essa jogada. É, começou lá atrás para e acabou não uhum. sei. Isso é perfeito para a plateia, né? E também para a gente que não estava entendendo como tudo tinha acontecido desde a eliminação da isso. Amei. Amei. <risos> Game changer. É, sim. é mas fala para a gente, o que, que você achou de jogar com o seu irmão? Foi diferente. Eu, eu já estou acostumado a jogar, né? Eu jogo acho que já faz quase uns 10 anos. Uhum. Então, para mim, né, tipo, a divulgação, social, todas essas coisas para mim já é batido, assim, prova, essas coisas. Mas o fato de ter ele, tipo, era diferente, assim, era uhum. era engraçado ver tipo ele aprendendo, assim, e, e, se, e socializando com as pessoas e tal. Uhum. Aí ele me falava, não gosto de tal pessoa, não gosto de tal pessoa... Na entrevista Para dele, mim. ele falou bem assim, que achava que você nunca votaria nele. Você votaria sim. nele ou não? Talvez no, na fusão, porque... Uh... Acertamos, ó. <risos> não, é que eu, chega uma hora que uma dupla é perigosa, né? Uhum. Então, dependendo da situação, sim. Mas não, não aconteceu. Nunca saberemos. Você uhum. é, tem uma pergunta, Diego? Eu tenho A da, das Você práticas vai. das plateias Já que começou é Pode fazer das plateias, vai tá. Deixa eu então, contar tá, uma coisa aí tá, conta Lembram do leilão da primeira prova? Hum. Sim Eu que, que, que gastei tem? 100 reais <risos> ah. Hum, então aí, é isso, se você não lembrava quem tinha não tinha obedecido o combinado, tá aí sua resposta: o que é. que eu comprei e com quem que tá, né? fica a dúvida. Ah, com quem que tá? Hum. Ah, sim, se eu fosse julgar pela entrevista com quem que tá, eu saberia, né? Mas vamos deixar reticências aí. É, fica a dúvida. Pois é. Temos agora uma pergunta da plateia aqui que chegou agora, do nosso que estava falecido, que agora voltou, Yuri Rodrigues, de novo aparecendo, Aí. marcando presença. Ele pergunta assim, é, você sabia que era questão de tempo para ser eliminado e a, ou achava que tinha chances mesmo com algo tão explícito? Eu acreditava que era questão de tempo, não agora. Porque eu já acreditava isso desde a saída do Mari. Não, não é meu estilo de jogo. Jogar exposto assim. Uhum. Só Mas que foi uma... foi uma. Foi a única forma de jogar. Porque dentro da Gajog, uh, quem jogava era eu, Eric, Isa e Mari. Deixa eu ver. É talvez mais alguém, mas era tipo cinco pessoas que jogavam, então era difícil de, de achar um alvo em comum, era difícil, sabe, de socializar, então eu chegava uma hora que eu falava alguém e e falava alguma coisa e as pessoas perceberam, né, óbvio que que eu tinha parte na eliminação delas e a partir do momento do Mario eu não, não podia mais parar porque senão eles iam me tirar. Então eu não esperava que eu esperava que ia chegar uma hora que não que não ia mais se sustentar. Só que eu não esperava que fosse ser com uma jogada assim. Isso né? eu achei, não sei, quanto de fora, mas vendo assim eu achei meio prematuro porque tem pessoas é, que tem, tem muito algo também então o jogo e assim eu deixaria você um tempinho ainda para entender o tentar na fusão jogar tudo para você para poder avançar mais. É na verdade, ficou basicamente Eduardo Leal, eu acho. Era o nome mais citar, disposto, assim. Já que você citou, nós vamos entregar o jogo. Não, mas é, só tinha e é ele, sim. basicamente. A gente até se falava isso, não. Pois é, isso que eu não entendi, mais, tudo bem. Vamos lá. Tem <risos> uma pergunta para fazer. De uma pessoa, não sei se vocês conhecem, o nome dele é Leandro Oliveira. Porque... <risos> Como você não previu esse blind, senhor experiente, ele falou assim que foi delicioso acompanhar o blindside de camarote. <risos> Sim, ele até deu risada de mim. Eu não previ. Eu, eu achava que a não ia fazer uma jogada dessas porque ia prejudicar ele no mesmo tempo. Mas sabia sabia que eu confiava nele totalmente. E... Uhum. Então, não, não tinha motivo dele passar uma pista que, que podia ficar só para ele. Não vejo sentido na jogada. Hum. E tem uma outra, não, não esperava. uma outra mensagem, que não é uma pergunta, é só uma mensagem do Marcelo Sanches. Ele fala assim, <risos> Leonel você venceu o TW, foi finalista do IEF Survivor São Paulo, mas no VD você sempre flopa. Sabe que eu te amo, mas quero deixar um recado igual da Marcia Sensitiva para você. Para de ser doida. <risos> ai, ai. É. Então, o VD é um problema mesmo. Temos eu também mais ver. uma pergunta aqui do nosso queridíssimo e lindíssimo Gustavo Pampoano. Marcando presença mais uma vez. Pumps. Pumps. <risos> Ele pergunta assim, se... para você já deu de VD. Assim, sabe, no site não dá mesmo. Ou você vai continuar tentando jogar o alguma coisa. Se já deu o quê? Se já deu o vd pra você, ou você vai continuar tentando e voltando dez vezes, tentando no ponto de <risos> Então, eu já joguei três vezes, né? Então... Eu, eu jogaria de novo, sem problema. Eu, eu, pra mim é, é diversão, sabe? Não é como nada ali. Não, não é nada além, a gente não ganha nada com isso. Moderação, fica a dica aí pra vocês, ó, a resposta, tá? Uh, VD, Game Changers? Sim. Não, mas é que eu acho que eu não volto, porque já joguei 3, né? E a maioria nem jogou isso ainda. Querida, agora que a gente faz parte da produção, a gente já sabe que vai rolar um Super All Stars, que vai ter gente voltando cinco vezes. <risos> sei né? Ah, então. Então, toma vai aí, ó. Vai ter moderação. E, e, ó, a moderação. Fica a dica aí, ó. <risos> estou pronto, sim. Agora vamos fazer Não. nossa brincadeirinha. O eu já voltei quatro vezes, né? então, então. É, preciso mais um no VD, no mínimo, para completar. É. Vamos fazer nossa brincadeirinha? Vamos, de... os colares. vamos colares. Hum. Primeiro colar, colar de ameaça. Quem é? Pra quem vai fazer e... esse colar? Hum. Vou olhar lá a capa, Assim, ah, Tem uma pessoa que me ameaça desde o início do jogo uhum. Que é a Mari Já pode pedir música, hein? A Mari tem um jogo muito bom, socialmente Ela sabe uh, como lidar com as pessoas E sabe o momento certo de quebrar os laços também. A Mari é muito boa. Torço por Mari. Mas hum. eu acho que ela e, é uma... E o colar de carta dela? Não, espera aí. E, e a outra minha. A, a outra. Para que espera. Foi cortadíssima, Lucas Borra. Nunca vi é isso só, na minha vida. É só um colar, tá lá... né? Tipo, 5 mil.. Né? Meninas malvadas, não vai quebrar colar cada <risos> Eu quero falar, Eu quero elogiar outra pessoa. Okay. Posso? Elogiar é o sinônimo de botar algo, tá, gente? Pra vocês que não sabem a linguajar que eles usam, é isso Pode continuar o... o Adri Eu entrei, tipo Eu sei como Eu conheço, acho, que o Adri um pouco E o Adri é bastante emotivo Mas eu acho que está ajudando ele Tô surpreso Na verdade Acho que Kiad é, é um nome forte, sim. Acho que ele não é Cadela. Acho que ele tem tudo para ir bem longe e pra jogar um jogo muito bom. Uhum. Também posso por ele. E o colar de inútil, de Cadela, vai para... É do Vino. <risos> ah, mas ele nem tá mais no game. O Vino <risos> não existe, mais cortou mas... É Desculpa, é censurado o nome dele, né? Sim, é tipo o Big Brother, se a pessoa quita, ela é eliminada da história do Big. Gente, é. já que o Vino foi citado, só para avisar pra vocês, o Vino não terá entrevista. Porra, Vino. Ah, eu acho que é, que é a Tainá. Porque... Que? A minha... Tainá minha conversa com ela foi, eu perguntei oi, aí ela falou e aí, aí eu falei, estreando nossas conversas. Daí eu ri, aí eu falei, como você está? Aí ela nunca mais me respondeu. Nossa. Isso se assemelha a uma jogadora que eu gosto muito, sabe? Lorenza Carolina. <risos> então... <risos> Mas eu morro de amor pela Lore. Mas... Mas esse chat, assim, me lembrou, sabe? <risos> Diego, sim Aí, Tainá tá, tá jogando faz um mês e não não sei, né? Mas ela tá lá ainda, eu tô aqui, então ela tá fazendo certo uhum, Pois é né? chegar, eu... uhum. E o colégio de Amigo vai pra quem? Vai pra várias pessoas Não, tem que ser Não, eu se só, falar, só pessoas. Não de várias pessoas Você tá quebrando as regras nesse programa, você tá pensando que é quem, garoto? Eu sou game. Team. Então tá bom. só pra te falar, é, quando você fala o nome da primeira pessoa, essa vai valer. O resto eu nem vou contabilizar. A minha planilha. <risos> eu nem li, tá. Tá. É, Eric, claro. É, eu entrei, tipo, a eliminação da Isa foi muito pensando em Eric. Porque Isa não queria jogar mais com o Dani e com Eric. Isa queria juntar comigo e com o Mari e os nossos pares porque que, que tu tá azul? É porque eu abrindo Aí eu não queria isso eu não, eu não queria jogar contra a Eric Eu não queria eliminar a Eric Eu não queria chegar nesse ponto que eu tivesse que... Eric é um amigo pessoal já, assim, eu diria uhum. E eu gostei muito de conhecer a Mari Já conheci, mas de conversar com o Mari e a Dani, né? O Aison sempre também. Uhum. O Adri. Entendemos que, que, que é o cache é é inteiro, inteiro tá bom? Tudo ah, bem, é, entendemos, é o cache inteiro. E é isso, gente. Ele é muito lembrado. Amigo da, da toda cara. Né? É. é tipo o Lucas Bernie Mumbai, amigo de todo mundo, só que tá tomando cu. Sei. <risos> né? <risos> Uma cópia pra <risos> Camila. Dois Camila, dois Camila, Camila Teixeira tá, tá explicando isso aí. Coisa que acontece. Diego tem mais dois colares, que é o colar de fudida. Um pra cada tribo. Esse colar, quem, quem deu a dica foi Me o nosso explica. querido. É português, Bruno Miguel. É assim: quem você acha que é a próxima pessoa que tá fudida nessa suerte? Uma de cada ah, tribo. Das, dois hum. das duas tribos? Das duas tribos? Acho que. A <risos> Com certeza. E da outra tribo, eu acho que uh, Mari tá com um pouco de problema. Uau! Posso, posso estar errado. Valeu. Alguma e coisa mais, Diego. É, eu vou botar um colar aí de arrastada da final. Quem você acha que vão arrastar assim pelo braço, <risos> jogar no final e vai ser totalmente massacrado com os outros? Ou massacrada, né? Qualquer tribo tá valendo, tá? Uhum. <risos> Quem que vai... Uh... Talvez não entendam o jogo do Adler. Como já não entenderam outra vez, né? No TW. Hum. Uhum. Eu é vejo ele... Isso. Eu vejo ele como um um bom, um... um bom jogador. Mas eu acho que as outras... Como já nas entrevistas passadas mostraram, eu acho que as pessoas têm uma uma imagem diferente dele. Talvez ele Entendi. ele chegue forte na final, mas não tenha não tenha os votos suficientes. Responde isso, muito obrigado. Então então ele é Cadela, sim, voltando ao não ele, ele é bom jogador, mas as pessoas não não entenderam. Tá, então talvez... Temos um uma dúvida aí, se é vaqueira ou não ser é vaqueira, mas só futuras entrevistas confirmarão o que vocês estão falando aí. Fica a dúvida, né? Será eu que eu tinha... Ou... E é isso, tem alguma colocação a fazer ou não? Não, eu pedi desculpa pela moderação por qualquer coisa. Ah, <risos> é muito bom. brilhantinho você. Sim, sou muito legal né? É. <risos> não quer mandar sim. nenhuma mensagem para os haters não, nem é nada? Nem um não sei assim. se eu tenho haters, será que as pessoas me odeiam tanto assim? Eu acho que não. Do, do, do cast, eu digo. Do cast. Hum. Eu, eu não. Aqui, na verdade, tipo, pra mim é só um jogo. Sabe? Tipo, o Adrien me eliminou, mas torço. Torço bastante por ele. Ele é um amigo pessoal meu, eu conheço ele hum. pessoalmente. Não tenho problema com isso, não. Né? Torço pra todo mundo. Então é isso. É isso, gente. O Twin Insight Show vai ficando por aqui nessa entrevista deliciosa acontecendo às 12 h 15 da matina, porque ninguém dorme aqui. E muito obrigado, Leonan. Infelizmente vai fazer obrigado. falta na fusão, porque você movimentar muita coisa assim. sim. Mas é isso, né? Você é um, um all Star <risos> Game é Changers, estamos aí. Tchau, é isso, mano. gente. Boa noite. Adorei. Até Boa a próxima. Noite. Bye.